A ideia onde eu estou, né? Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, estou aqui na vinheira. Entrei meio em silêncio para ver se não tem ninguém. Nem fui nos barracão lá ainda para ver. Mas até agora, pelo que eu vi, não tem ninguém. Parece que não tem ninguém aqui no local. Para quem não sabe, que lugar é esse? Aqui foi aonde eu encontrei um corpo, pessoal. Foi bem aqui, ó. Nesse local aqui onde a gente encontrou um corpo, o Teimo, que a gente veio, fez spirit box, ele apareceu pra gente. E, cara, eu senti alguma coisa atrás de mim aqui, cara. E teve um dia que eu ia estar. Esteve aqui, cara. E veio dois homens, parece, não sei se era dois, três homens E veio falando dos negócios, procurando alguma coisa Não sei se era os assassinos do Teymour O cara que matou o Teymour O Teimo, ele tava com um saco na cabeça, amarrado E hoje eu vim aqui para ver se o passo K2 Ver se tem presença do Teymour E sobre a dona da vinheira Que a dona da vinheira, ela também assombra é o local aqui As filhas dela mataram ela Ela tratava as filhas dela como escrava, as filhas dela não podia estudar, não podia ter amigos, não podia sair. Tinha que trabalhar o tempo inteiro para ela. E teve um certo dia que as filhas dela cansou e todo dia a dona da vinheira tomava uma taça de vinho de noite. E as filhas pegou e colocou um veneno na taça de vinho. A, a dona da vinheira tomou e acabou falecendo. Eu não sei se foi aqui nessa parte, que aqui para mim era o escritório, que eles tinham uma fábrica de vinho, eles vendiam vinho. E eu não sei se ela acabou falecendo aqui ou na onde foi. Só sei que foi neste local aqui que ela acabou falecendo. Pessoal, como vocês sabem, eu tive um problema muito grande lá em casa. Que a menina envenenada acabou indo lá para casa, me acompanhando. E pelo Spirit Box que a gente fez, foi falado que o Teimo também estava na minha casa. A gente não conseguiu ver, não, não captou ele na, nas câmeras nem nada. Então, vou ver se a presença dele está aqui, porque a gente fez... Um ritual lá em casa, fez muita oração E conseguiu tirar a menina envenenada Lá da minha casa e não tem mais nenhum espírito Não tem Teimo, não tem ninguém Eu só não tenho certeza se o Teimo Também estava lá ou se era A menina envenenada nos enganando Ou algum demônio nos enganando Então Vou passar o K2 aqui de, no local, se tiver presença, vou perguntar para ver quem quer é essa dona da Vinheira ou o Teimo e vou estar voltando de noite, então vamos dar uma olhada em tudo isso aqui, aí já no Espaço K2, beleza? Deixa muito like, se inscreve no canal e vamos! Bom pessoal, ó, aqui ó, essas velas aqui, eu acredito que foi eu que trouxe elas da outra vez que a gente veio aqui pra tentar uma comunicação com o Teimo Agora, não sei se veio mais gente aqui no local, mas a gente acabou encontrando ele aqui, ó. Nessa parte aqui. E ali... Cara, estrala esse bagulho aqui. E ali, pessoal, tem uns barracão, ó. Vamos dar uma olhada lá pra ver se não tem ninguém. Ó, tem roupa aqui. Tá aqui, tem. Se tiver alguma presença aqui. Se a dona da vinha, Opa! É a dona da vinheira? Caraca, mano! Se o Temo tiver aqui também, ah. chegue próximo aqui. Você temo, temo, você ainda está aqui, pessoal do céu, cara. Se você estiver aqui, chega aqui próximo. Meu Deus do céu Caraca velho, olha aqui pessoal Toma aqui, cara. Pessoal, pelo que o K2, as perguntas que eu fiz e o K2 respondeu, parece que tá o temo e a dona da vinheira aqui ainda, cara. Tô tudo arrepiado, velho. Tô tudo arrepiado, mano. Vamos dar uma olhada aqui nesses barracão. cara aqui, eu acho que é aqueles banheiros, cara. tem alguém aí? Pessoal, eu não sei se tem alguém vindo frequentar aqui, mas tem bastante roupa, tem até o corotinho de pinga ali. Eu não sei se tem alguém frequentando aqui. Ó, tem uma, uma parte na televisão aqui, cara. Corote de pinga por ali, ó. E aqui, o Teimo ainda continua, tá ele... E a dona da vinheta. Cara, tô todo arrepiado, velho. Olha aqui. Esse local aqui é complicado, cara. Agora vamos lá pro outro barracão. Tem outro barracão aqui do lado. Vamos dar uma olhada ali. E vamos partir logo daqui porque tá tenso, cara. Vamos lá. Bom, pessoal, pelo que eu vi, não tem ninguém aqui, mas tem bastante índice de que tem gente frequentando o local aqui. Eu não sei se é andarilho, o que, que possa ser, mas tem presença ali, o K2 apitou, é cara. Então eu vou estar tá chamando a Thaís pra gente vir de noite aqui no local, pra gente vir tentar fazer mais uma comunicação, ver se a gente consegue conversar com o Teimo. Pra gente tentar fazer algumas perguntas Tentar saber se era ele mesmo que tava lá em casa Mas é isso aí pessoal, vou partir logo daqui Que tá ficando tenso Não esquece de deixar aquele like pra mim Até o próximo vídeo, tamo junto, é nóis, falou e fui!